Salve galera, primeiro vídeo gravando pelo celular E olha só que maneiro, galerinha Eu tenho um chás E uma roupa do One Piece O Otaku Eu tô gravando com o meu celular Porque eu tô com preguiça de ligar a câmera Eu gravo com essa coisinha aqui ó. E eu tô com preguiça de pegar a câmera Porque ela está descarregada Muito engraçado, né? Olha minha roupa de Onypice. Uh, roupa de Onypice. Olha só que maneiro. <risos> Decoração de Natal. <risos> Nem mostra. Aê. Oh. Decoração de Natal. Decoração de Natal. Calma aí que eu vou dar um leve cortezinho e dar uma minerada em off. Pronto, bem melhor assim. Para o nosso quarto gamer ficar muito melhor a gente pega esse break knight como que coloca na camada eu não sei colocar meu deus gente como coloca o uh, led vou apagar a luz para ficar tudo estourado hum. Aí, olha que da hora, quarto gamer com cores de Natal, né? Porque estamos no Natal, se vocês não sabem, né? Olha ali Natal. E, e, e temos outra coisinha de Natal aqui, se vocês não sabem. E temos uma câmera de Natal, um boneco de Natal original, um boneco falso, um negócio e outro negócio. E uma câmera, e um chuquito ali, e um halo. E um Stortruppe. <coughs> olha só que demais esse setup Gamer. Temos um mouse Gamer da, dessa marca aí. Muito original, ó 100% original. Temos um teclado da Multilaser. Uh, olha que teclado mais funcional que nem que letra mais. Uh, uh, uh. Engraçado. Olha só essas letras muito lindas. Temos um monitor dessa marca desconhecida que não quer me patrocinar. E um mouse Gamer. Uh, esse fone nem é meu. <coughs> Aqui temos bagunça que ninguém precisa ver. Um controle que pega que nem é meu. Foca. Um controle que pega que nem é meu. Uh, temos uma máquina que tem o meu pé ali embaixo que ninguém precisa ver. Prontinho. Temos uma máquina e um roteador de internet. Eu vou pegar esse pisca-pisca aqui pra deixar muito louco, Alex. Ninguém tira esse carregador velho. Como é que coloca, gente? Mas que sass! You killing me? You me? You killing me? Aprendi a falar isso com Oliver Tree. Life noni, noni. I oh, don't